de quem que é os pensamentos, de quem que são as ideias. O que é bom compartilhar e o que, que não é tão bom compartilhar? O porquê é importante co compartilhar. E o que é importante compartilhar? Oi, tá curiosa? Quer saber o que a gente vai fazer aqui hoje? Então, nós vamos falar de hacker. Hacker e ciência cidadã. Mas o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Hacker não é aquele cara que... cabeludão, café, computador de noite, olheira? Que fica uh, craqueando e invadindo o site do Facebook, da Interpol. Pode ser. Mas não é só isso também. Hacker também pode fazer ciência cidadã. Hacker também pode ser camaradinha. Hacker também pode fazer ativismo. E olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui. ó Segura aí. Fica aí. Eu vou mostrar pra vocês agora, em primeira mão. Olha só. Presta atenção. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, olha só. Isso é um hacker. E aí, você é um hacker? Ei, tia? Cadê? Eu? Tu. Sou. Mas então, é, hacker é que o, o hacker é aquele cara que faz coisas obscuras, aquele cara que faz coisas que ninguém sabe. Mentira, é justamente o oposto. O hacker é o cara que compartilha. É um, é uma comunidade ou a mina de na pessoas casa, né? ou humanas, humanas que compartilham e que se juntaram então para justamente poder compartilhar mais livremente o conhecimento e as tecnologias. E daí justamente agora a gente tem uma visão que é o contrário disso, mas isso não representa a cultura hacker e o que as pessoas realmente fazem. E a gente está aqui numa residência hacker justamente para tentar resolver os problemas da cidade. Aqui que eles moram? Eles se alimentam, aqui eles se alimentam mas morar diz que eles não moram não. não Moraram em outros não. lugares e aqui eles fazem seu trabalho, mas eles podem fazer não, seu mas... trabalho em diferentes lugares. Tá, e qual que é o outro ponto? O outro ponto é ciência cidadã. O que é ciência cidadã? Senta aí que eu vou trazer uma ciência cidadã para ti. Não, peraí, isso não dá para fazer, né? No caso, não é uma pessoa. Mas a gente pode contar para vocês um exemplo real, numérico, científico, com artigo e tudo, sobre ciência cidadã. 2011, em Fukushima, no Japão, teve um terremoto. O terremoto conseguiu quebrar uma usina nuclear. O terremoto bateu lá, quebrou as coisas, tudo explodiu. O ponto é que, apesar da gente ter essa ideia de estrangeiro ser sempre melhor, o Estado japonês também é ineficiente, o Estado japonês também não consegue cumprir com muitas das suas funções. O Estado japonês não conseguia informar as pessoas, moradores e moradoras do local, exatamente quais eram os níveis de radiações, onde estava seguro, onde não estava seguro, onde podia se acessar, afinal de contas, a radiação é uma coisa que nos afeta sem a gente perceber. Nesse momento, o Japão tinha um grande problema. Tava lá, um japonês, uma japonesa e tal, no meio da rua, região de Fukushima. Olha para um lado, olha para um o outro, não tem radiação ali. Olha ali, sem cheiro, nada, nada, tudo normal. Mas aí olha a rua, está bloqueada, não dá para seguir por ali. Então, o perigo não estava a olhos vistos. E daí, pra, como que a gente faz para detectar um perigo que não está a olhos vistos? Um perigo que a gente tem que ir lá e tentar achar algum sinal dele e fazer isso por toda uma região, parece difícil, né? E realmente, foi muito difícil para o governo japonês juntar informação sobre onde tem mais concentração de radiação, onde não tem, e divulgar isso para a população. Então essa informação não fluía, ela não acontecia. E daí, como que a gente faz para resolver uma situação como essa? Porque tu vê, tem lá dezenas de milhares de pessoas numa região e elas não sabem para onde ir, onde é seguro e onde não é. Alguma coisa tem que ser feita. Daí aparece uma solução, o SafeCast, um grupo de hackers e cientistas que propiciam uma solução de medidas. Só um exemplo, o Estado, por uma mesma área, fornecia 120 pontos de medida de radiação. Já esse grupo, o SafeCast, formado desses hackers, cientistas e de toda a comunidade que contribuía, forneciam 800 pontos de medida. Acontece que tu tinha um circuito que tu podia montar na tua casa, fazer você mesmo bota na mochila, bota no carro, bota no drone, bota na bicicleta, bota na moto, sai medir, pega esses dados, põe na internet, manda pra cima, tá pra todo mundo. As pessoas iam andando com um sensor na sua mochila, no seu carro, e cada ponto que elas passavam fazia uma medida, então essa medida ela ia direto pra rede, e daí tava lá a informação. Que ela, aquele nível de radiação naquele ponto era tal, naquele momento. E assim se juntou mais, mais de milhões de medidas ao longo de vários e vários anos que se acumularam e se espalharam por todo mundo. Então hoje a gente tem uma grande colaboração global para a medida de radiação feita por cidadãos cientistas, ou cientistas cidadãos, ou pessoas que simplesmente quiseram medir. Depois de cinco anos de trabalho, o Safecast tem mais de 300 usuários, com mais de 41 milhões de medidas. Isso nos inspira muito, né? Isso é um grande exemplo, uma grande inspiração, né? Porque foi assim que aconteceu um dia no Japão. Um dia no Japão, uma tremenda explosão, causou uma convulsão em toda a nação misto de forçada natureza com incompetência humana criou-se um cenário de confusão e drama agora o material radioativo é o inimigo e ele não pode ser percebido por nenhum dos nossos cinco sentidos chegou um pessoal bem descolado dizendo que a moda agora é tá tudo hackeado com o um índice da radiação monitorado mandando uma série de dados e envolveu se uma alternativa aos distribuídos pelo Estado com o um monitoramento cidadão da radiação devolveu-se a ao povo de Fukushima e de todo o Japão, fazendo agora e sem enxas pra amanhã, desenvolveu assim um exemplo de projeto de ciência cidadã, é de ciência cidadã, cidadão pra cidadão é a ciência cidadã, e é de ciência cidadã que a gente tá falando quando a gente fala do projeto de Fukushima. Ah, não <risos> <risos> a a de sai. <risos> Então, um ano depois, isso já em 2012, no outro lado do mundo, no Brasil, no sul do Brasil, em Porto Alegre, então um grupo decidiu se juntar para fazer tecnologia livre dentro da universidade. E foi aí que, então, eu, junto com outras pessoas, né, outros hackers, e-hackers, nós fizemos, então, o Centro de Tecnologia Acadêmica. E foi nesse ambiente que a gente viveu fazendo tecnologia livre. Então, um lugar onde as pessoas fazem projetos, que são projetos que são feitos para que outras pessoas possam fazer e possam, a partir desses projetos, se emancipar também. Nesse momento, nós estamos no Red Bull Basement, uma residência hacker para desenvolver soluções de código aberto para as metrópoles. Nós, especificamente, estamos desenvolvendo estações meteorológicas modulares, que sejam de fácil reprodução e que consigam espalhar os dados para fazer uma ciência mais cidadã e aberta. O que, que essas estações podem medir? E A gente pode medir chuva, velocidade do vento, temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e muitas outras coisas. O que você precisar, na verdade. E o que você não precisar, você não precisa medir também. Porque é fácil de tirar e colocar. Se ajudando, a gente consegue medir o que nos interessa, a nossa comunidade, o nosso bairro, o, nosso, o rio, que então banha a comunidade onde a gente fica, e daí a gente pode cuidar daquilo que nos importa e daí ter informação na nossa mão. Quer um exemplo? No início de 2016, em Porto Alegre, aconteceu um vendaval histórico, rápido, sem previsão, aconteceu. Acontece que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, possui apenas uma estação em Porto Alegre, localizada no Jardim Botânico. E o Metroclima, de responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, possui uma rede de estações, só que não disponibiliza esses dados. Dessa maneira, esse vendaval que deixou mais de 300 mil pessoas sem luz em Porto Alegre e derrubou milhares de árvores, basicamente onde tinha uma árvore caiu, onde tinha só uma caiu meia. Então, basicamente, esses dados não estão de acesso. Isso dificulta o quê? Tanto que a gente saiba qual foi a real velocidade do vento, quais eram as condições que geraram, tanto para que os cientistas locais ou de outras regiões consigam entender esse processo. Essa informação fica centralizada e ninguém consegue fazer pesquisa com ela. Resumindo, ciência cidadã é quando os cidadãos e os cidadãs fazem ciência, não só para os cientistas, não só para a academia, mas para toda a comunidade. mais importante de tudo é fazer junto com uma comunidade, ou que parte daquela comunidade. Isso que faz com que uma ciência que poderia ser feita por um grupo restrito de pessoas, um grupo de pessoas que não ia ter tanto potencial, então ele se expande. E daí o projeto ganha outro potencial, outra força, porque a força dele está na comunidade. Com isso, a gente está compartilhando não só as informações de como construir essa estação meteorológica ou esse equipamento, como a gente também está compartilhando o fazer científico e os dados, né? A gente não está compartilhando só a primeira fatia do bolo. E é isso que a gente quer falar no nosso canal. Ciência cidadã, sim, mas todo e qualquer compartilhamento. Como é que tu compartilha a tua cidade? Como é que tu usa a tua comida? Como é que é o compartilhamento da informação? Você compartilha, você vende... Ah, e o que é que tem de produtor agroecológico? Um hacker e o que tem de hacker em um produtor agroecológico? Talvez essas coisas estejam bem conectadas, ou será que não? A gente vai investigar isso e compartilhar esse processo investigativo junto com vocês. Ou vocês vão compartilhar com a gente? Depende, essas coisas podem influir de várias maneiras. É um convite. Pois bem, esperamos conseguir gravar muitos mais desses assuntos e trazer esses assuntos para superfície, falar, questionar, investigar, entrevistar. Quem que já fez? Quem que faz economia de compartilhamento? Quem que faz agroecologia? Quem que faz ciência cidadã? Quem que faz hackerativismo no Brasil e na América Latina? Isso é o que a gente vai falar nos próximos vídeos. apoia aí, Dália.